Oi, tudo bem? Meu nome é Tatiane, eu sou professora de história e estou aqui para te convidar para fazer um passeio pela história. Bom, para entendermos um pouco sobre a história, nós precisamos entender o que ela é, qual a importância da história, não é? é qual o meu papel dentro da história, né? Então, como a história é uma é uma ciência, ela é, ela estuda as coisas que aconteceram no passado, é, então nós fazemos também parte dela, não é isso? Bom, quando o, o nosso, os nossos pais, os nossos antepassados, construíram a história deles há um tempo atrás, eles nos incluíram na história. Então tudo o que acontece em nossa vida faz parte da história, né? Bom, então para entendermos um pouco mais, vamos estudar sobre as fontes históricas. O que são as fontes históricas? São vestígios deixados pelos nossos antepassados, dentro, ficou é, guardado em um, um terreno durante muito tempo, ou são coisas que, uma carta, um livro, um poema, né? Que ficou ali durante muito tempo e que nos trazem informações sobre o que aconteceu naquela época. Quem é que vai é, saber analisar esses instrumentos, esses vestígios? São profissionais, profissionais como um arqueólogo, um antropólogo, um historiador. Eles vão tentar entender como é que essas pessoas viviam, né? qual a importância daquele comportamento. Será que aquele comportamento eu preciso reproduzir ou se eu descartar eu vou estar cometendo um erro? Então a importância da história está aqui, está em a gente saber o que aconteceu para que eu possa reproduzir ou para que eu possa, então, excluir aquela situação ali da, na, da nossa história presente. Então não é algo que apenas me contaram, é algo que existe vestígios, é uma ciência que tem toda uma técnica que o profissional utiliza para poder nos dar essas informações, né? Também tem aquela parte da história muito importante chamada história oral. A história oral, ela, ela é contada, contada pelos nossos pais, pelos nossos avós e que nos trazem muitas informações. Muitas dessas histórias, elas não são contadas oralmente até, nem verbalmente. Mas, por exemplo, nós aprendemos com os nossos pais a nos comportar diante de determinadas situações. Isso faz parte da história. Por quê? Porque é através desse meu olhar, eu olho para eles, para os meus pais e aprendo com eles. E aprendo com os meus avós. Isso faz parte da história, né? Essa, essa história passada de pai para filho, né? Bom, como é que a história é dividida? Ela costuma ser dividida em pré-história e história. Aqui tem duas imagens. A primeira imagem, a gente está olhando um período da pré-história. É um período em que os homens ali, estão aprendendo a se virar no campo, eles ainda não sabem algumas técnicas... Né, de convivência, é, de, de, de utilizar a natureza de forma mais sustentável. Então, o que é que eles fazem? Eles utilizam ali a natureza, pesca, caça, seria mais ou menos como os índios brasileiros. E depois eles saem daquela região e vão para outra região, né? Ali quando se esgota ali que não tem mais é, o recurso o peixe, a caça, então eles se saem dali e vão para outro lugar. Eles ainda não se estabeleceram em uma terra. No início era assim. Depois a gente vê a parte da história. A gente colocou aqui uma imagem de algo que está acontecendo agora. Aqui é o Donald Trump, né, que está aí recebendo umas ameaças da Coreia do Norte e Ali a gente pode ver que é algo que acontece hoje, mas que terá consequências para o futuro, boas ou ruins. Nós não sabemos. Faz parte da história? Faz. E o agora? O agora faz parte da história. E aí eu estudo o que aconteceu antes, por isso que é importante a gente estudar, para saber como é que eu vou lidar com essa situação. Imagine, aqui nós temos dois representantes, né? Aqui são dois representantes de países distintos. Esses dois representantes vão tomar medidas que definirá a vida de muitas pessoas. Por quê? Se eles entram em uma guerra, muitos pais de família terão que deixar os seus lares e a história de muitas famílias serão mudadas. Então, a gente conta com a compreensão deles. A gente espera que eles possam saber, né, através do estudo da história, né, e perceber o que eles devem fazer agora com essa situação. Bom... Como a gente estava falando da pré-história, a gente começa então logo explicando como era o comportamento, né? Como era o comportamento no início, né? O comportamento no início era basicamente de extração, né? É, pouca, pouco desenvolvimento da escrita, não é isso? Eles surgiram como nômades. O que é nômades? É se deslocando de uma região para outra, é sempre esgotando aquele recurso, buscando outro recurso, né? até que então eles aprendem a plantar, a colher, a cuidar da terra, a desenvolver a agricultura. Isso foi um grande passo para a humanidade. Por quê? Porque neste momento, então, quando o homem aprende a lidar com a terra, a produzir a terra, a extrair dela e dar um retorno à terra, então a gente já tem um passo para a humanidade se desenvolvendo, né? Bom... Para contar o tempo, então, os homens inventaram o calendário. Como é que eu sei que aquilo ali aconteceu há, ma há mais tempo, muito mais tempo atrás do que, por exemplo, a Primeira Guerra? Como eu sei que a Primeira Guerra aconteceu antes da Segunda Guerra? Existe um calendário. Né? O calendário foi inventado pelos homens. Né? Nele existem os marcos mais importantes. Né? Como em um ano. um ano, a gente tem datas importantes que mesmo que eu não soubesse contar os dias um a um, eu saberia mais ou menos se estou no final, no meio ou no início do ano. Né? Os povos ocidentais, eles costumam, a, a, a, a, gente tem, é, a gente conta o tempo com um acontecimento muito importante, que foi o nascimento de Jesus Cristo. Esse é um fato tão importante que mudou a história em duas partes. Existe a história antes de Cristo e a história depois de Cristo. Né? O nascimento de Cristo nos trouxe uma mudança de mentalidade, né? esse aqui é o calendário, né? Tá vendo aqui que ele ele tem um período anterior, que é um, um período que havia uma mentalidade e agora, depois do nascimento, uma outra mentalidade. Bom, quais são os tempos históricos? Né? A gente viu que é dividida a, a história da humanidade em pré-história e história. Dentro da história, a gente tem a Idade Antiga, que vai da invenção da escrita, né? É, até a queda do Império Romano, em 476. Depois disso vem a Idade Média, que é o período que vai da conquista do Império Romano, né, do Ocidente até a invasão de Constantinopla. Aqui a gente trouxe uma imagem que mostra mais ou menos uma, uma, uma imagem do que é a Idade Média. A gente vê isso em joguinhos, às vezes. É uma bagunça social. Você está vendo aí que é uma desordem, as pessoas estão cada uma em um, em um estado, não é isso? É, de, de comportamento. Não há uma, uma regra, uma conduta muito correta. Isso é reflexo de muitas mudanças políticas que ocorreram na Idade Média, muitas guerras, muitas que nós vamos estudar mais adiante. Né? Que seria muito importante a gente compreender, até para voltar àquela situação da guerra que está se comentando agora. Idade moderna. Vai da, inv da, da invasão de Constantinopla até a Revolução Francesa, que também foi muito importante para a política em todo o mundo, para abrir a mente das pessoas. Né? A Idade Contemporânea é da Revolução Francesa até os dias atuais. Aqui a gente traz uma, uma imagem chocante é, é, que ocorreu nos Estados Unidos, um ataque terrorista que ainda continua ocorrendo e tem ocorrido é, repetidas vezes e temos visto todo momento, a todo momento, nos telejornais, né? Agora a gente vai fazer um exercício aqui, que é o que é história, para a gente ver se a gente conseguiu ter uma compreensão. É, vamos ver aqui. É a ciência, então, que estuda as realizações do homem e as transformações da sociedade ao longo do tempo. A evolução da humanidade, tradicionalmente, se divide em... Em qual período, né? Então a gente lembra que é a pré-história e a história. Bom, em qual período né, histórico o Brasil foi descoberto? Foi na Idade Moderna. Usamos como referência, então, o Caderno do Futuro, da IBEP, nele você vai encontrar mais orientações, mais material para estudo, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês pesquisem mais, conheçam mais sobre a nossa história, né? E em breve nós voltaremos a nos encontrar para a gente fazer um passeio agora dessa vez contando as histórias e os fatos que aconteceram pela história da humanidade.